Você sabia que existe uma empresa que faz projetos de qualidade e confiança por um valor até 40% abaixo do preço de mercado? A Engel é uma empresa júnior de engenharia elétrica da Universidade Federal do Paraná que fornece serviços na área de instalações, eficiência, prototipagem e energia solar. Com um trabalho em equipe, comprometimento e orientação dos melhores professores e profissionais da área, a Engel tem como objetivo prover soluções elétricas de qualidade, focado nas necessidades dos clientes. A Engel é uma empresa junior de engenharia elétrica, na qual conta com 36 membros, todos trabalham de forma voluntária. Todo o dinheiro arrecadado é reinvestido nos próprios membros através de capacitações e cursos. A Engel ela é uma empresa capaz de unir um grupo por um só propósito. A empresa Júnior vai além da prestação dos serviços. Desde 1993, é um espaço dedicado à formação de profissionais e gestores de qualidade. A energia que move a equipe da Engel é colocar na prática os conhecimentos da sala de aula. Para mim a Ingeo, ela me deu realmente um norte assim, é, e é uma parte que é muito importante no curso porque ele me traz essa experiência técnica que normalmente a gente não tem aqui dentro. Né? Dá só uma olhada para quem a Ingel já fez projetos. A Engel realmente mudou a minha vida assim. Eu não, eu nunca trabalhei no comercial antes Eu só sabia que eu ia sair da, da UFPR Trabalhando na área de engenharia elétrica Mas com a Engel eu consegui abrir um leque gigantesco De, de áreas para trabalhar assim. Eu também tenho a possibilidade de trabalhar com gestão de pessoas Posso também trabalhar na área de marketing Posso trabalhar em inúmeras áreas Porque a Engel abriu muitas portas para mim entre em contato com a Engel e se surpreenda com a energia desse pessoal.